E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje vamos em busca do monstro do mar Sim galera, será que ele existe? Será que ele é real? Será que ele é verdadeiro? Bom, eu tô aqui com o Franklin, primeiramente nós vamos é, mergulhar aqui no mar, porque vocês estão ligados, muitos de vocês vão falar não. Isso eu já sei, isso eu já vi, isso eu já é antigo Mas existe uma ossada no fundo do mar De um monstro, é até considerado o um monstro do mar Mas nunca, jamais ele foi visto é, em carne e osso E hoje, primeiramente vamos no local aonde está a ossada né o esqueleto ali desse monstro e depois galera nós vamos tentar encontrá-lo sim vamos tentar encontrar o monstro do mar já vai deixando o seu like compartilha aí se possível eu só não tô lembrado mais ou menos aonde é que ele tá mas não é não é muito longe fica nessa localização aqui e galera se você quiser curtir minhas lives Aí na descrição tem o link do Facebook, corre lá, se inscreve lá, segue a página, curte a página. Eu confesso que não venho fazendo lives, mas eu acho que sábado e domingo eu estarei realizando uma, beleza? Então, por favor, quem quiser curtir as lives é só seguir a página e quem quiser estar tá mais pra, perto de mim tem aí o meu Instagram, é... segue lá. Também, primeiramente vamos procurar ele aqui Certo é, Na verdade Não é ele né É o, só o esqueleto Vamos procurar aqui o esqueleto E depois a gente vai tentar mergulhar Nas águas mais Profundas Do GTA V Pra tentar encontrar esse monstro Mano, vai ser muito épico Tá ligado que tem vários é, Animais marinhos Aqui né é, baleia, orca. É, a orca é uma baleia, né? Tem. Para um o martelo, um tubarão. Um golfinho. Tem vários animais aqui que foram adicionados. No, na nova geração. Mas esse esqueleto aqui é um mistério. Ninguém sabe. É, o motivo. Se é um dinossauro. Se esse bicho viveu. Se esse bicho. Realmente existiu. Mas vamos procurar aqui, galera. Como eu disse, eu preciso lembrar aonde está. Ó, ah, ó. Acho que ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ó. Olha o tamanho disso aqui. Mano, isso aqui, me parece. Eu não sei se vocês já viram, mas eu já mostrei aqui no canal. Lá na casa do Lester, tem um, um jornal como se fosse uma notícia. Noticiário de ouçada de dinossauro que foi encontrado Que é basicamente é... um easter egg que você encontra no Lester Que existe dentro do jogo, saca? E olha o tamanho desse bicho, cara Como eu disse, isso aqui é uma evidência É uma pista e possa existir esse monstro raro, épico Ainda dentro do jogo Então, olha o tamanho dele, cara Gigantesco, galera Gigantesco, mano Olha isso Vou subir aqui um pouquinho para vocês verem Ah, de nato, nunca vi isso aí E tal, tá, onde fica E pá, não sei o que Aqui, ó Pra quem não, não sabe Fica nessa localização Você pode vir aí no seu jogo Qualquer jogo Qualquer versão Você vai encontrar Essa ossada Do monstro do mar Bom O negócio é o seguinte, cara Eu não sei Mergulhar nesse jogo é um pouquinho É um pouquinho lento Mas acho que eu vou pegar O meu barco E eu vou tentar nadar mais ou menos pra essa área aqui. Só que numa área mais profunda. Vou tentar ir pra uma área mais... Mais lá pro fundo do mar. Certo? Vamos em busca. Será que a gente vai encontrar? Fica até o final. Será que a gente vai encontrar? Onde tá meu barco? Eu nem sei, mano. Muito... Eita! Tá aqui, ó. Tô tomando... Tô tomando uma barcada na cara. Não, não vai embora não, barco. Pera aí. Pera aí. Meu Deus. Volta. Volta! Caraca, meu irmão! A onda tá levando o barco, cara! Nada, rápido, boneco! Vai, vai! Meu, my friend! Aí! Galera, eu tô pensando em fazer uma live tentando encontrar o megalodon. Vai, cara! O barco tá andando de costa! Talvez eu vou fazer uma live só que tentando encontrar o megalodon, beleza? Deixa eu montar nesse barco aí. Aí. O barco tá indo pra trás, ele Tá sendo puxado. Ó, vamos tentar mais ou menos andar nessa linha aqui. Certo. Só que pra cá, ó. Nossa, o que, que é aquilo na água, mano? O que, que é isso aí? Ah, é outro barco. Ah, é o... Nossa, acho que era o meu, mano. Eu spawnei outro, né? Que não sabia onde ele estava. Vamos tentar ir para um lugar mais fundo aqui, mais longe. Porque um bicho desse aí, obviamente, ele deve estar tá nas profundezas do mar, né? a gente não vai encontrar ele tão fácil assim, se a gente encontrar, claro. Mas eu vou procurar nessas redondezas aqui. Chegar mais longe Aí Ó, oh, tô sem facecam porque já, tu, já disse, hein Tô zoinho bichado, hein Com Olho muito, muito vermelho Irritado Vamos lá, galera O barco não pode se dar alguma merda Vamos lá, vamos tentar nadar o mais Mais profundo que a gente conseguir aqui para mais profundezas das profundezas Profundas eu nem sei se vocês conseguem chegar aqui nesse lo local pelo menos está claro né isso que é importante às vezes fica, fica bem escuro aqui no mar é porque tá de dia. Ei! Nossa! Meu Deus! Caraca, moleque, olha isso! É o mesmo, é o mesmo, cara! Sobe, sobe, que esse bicho vai me matar! Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe! Caraca, tá com a boca aberta! Caraca, moleque Olha, eu tô entrando dentro dele tão grande que é Pera aí sobe, sobe, sobe, sobe, sobe Ó o barco lá, o barco lá Vambora, galera, vambora, vambora Caraca, moleque Olha o tamanho, véi Vamos subir, vamos subir Não, não me morde não, não me morde não É que nem o, o tubarão, véi O tubarão ele fica te rodeando, te rodeando Depois ele te morde Pera aí, vamos ver se vai dar tempo Relaxa, Dinato, relaxa, relaxa, relaxa Vamos chegar no barco, vamos chegar no barco. Vamos chegar no... Caraca, cadê o barco, véi? Eu acho que é aquele ali, véi. Olha, olha isso, galera. Chega, chega, chega, chega, chega, chega. Sai de mim, diabo. Caraca, é igualzinho um esqueleto, véi. É igualzinho um esqueleto que tem na, ali na na... na... Nossa, mano É igualzinho, velho, é igualzinho Esse bicho é o quê, velho? Ele fica me rodeando, ele fica me rodeando Aqui o barco, aqui o barco Nossa, cara, olha o tamanho Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Sobe, sobe no barco, sobe no barco Olha o tamanho disso, cara Tá me seguindo Acho que tá me seguindo Vambora, galera Galera, nem sei se ele tá atrás, mano Nossa, acho que eu vi ele lá atrás Meu Deus do céu, velho Não quero ser mordido por esse bicho, não Olha lá, olha lá, olha lá. Ele, vai, ele vai se perder de mim Vamos lá, vamos, vamos, vamos pra, pra, pra areia aqui Caraca, é muito grande, cara Eu acho que não é... Não, não sei, velho, não me atacou Não me atacou Mas acho que eu tô vendo lá atrás, mano Vamos lá, vamos chegar aqui. Nossa, tava longe, hein. Tava muito longe. Sumiu, sumiu. Despistou ele. Rapaz do céu. Ele, se ele vir aqui, eu vou matar, mano. Nossa, eu não tenho arma. Cadê? Acho que esse. Não, não me, não, veio, não me seguiu, não. Caraca, você viu que bicho grande, velho. Gigantesco, galera. Caraca, esse helicóptero tá fazendo aí. Eu nunca vi esse helicóptero aqui, cara. Hicóptero Cargo Bob ainda. Puta o cara cair. Nunca vi. Será que ele tá avistando o bicho lá, mano? O monstro? Ó, oh, galera, o monstro não veio, hein. Bom, seguinte, cara. Eu não vou mexer com esse monstro, não vou matar ele. Aí vocês viram, né? Vocês viram o tamanho do bicho? Ia que eu tirar ele da água, mano. Bom, talvez na live a gente mostre mais, galera. Ih, olha ali o rabo ali, olha ali, olha ali, ó. Meu Deus do céu. Nossa, cara. Não é possível que esse bicho vá vir aqui, cara. Não, sai daqui. Olha o tamanho, mano. Sai daqui, sai daqui. Ai, meu Deus. Ai, caraca. Olha o tamanho disso, cara. Galera, eu vou ficando por aqui. Caraca, é muito... Parece um largato marinho gigantesco, mano. Olha isso. Será que vive fora d'água? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal, vou dar uma porretada nele. Sai daqui!